Não, não. Agora é de trás. Assim. Acabou? -se, né? Nossa Senhora. Salve, rapaziada, bem na voz. Olha com quem eu tô novamente. Ah, voltei. Agora eu tô com sangue nos olhos. Eu voltei <risos> agora. Rapaziada, no, <risos> agora, rapaziada, no <risos> vídeo de hoje. Ah! <risos> <risos> <risos> Esse mais é muito metido, mano. Agora fala, mano. Fala, fala. Meu, o que vai acontecer hoje? Fala pra galera. Ah. Hoje vai ter a vingança da Mia com aquele pilantrinha, É o JR? É o JR. É o JR. Nossa, ele vai ver. Hoje nós vamos trollar ele. Eu vou me vingar daqueles vídeos lá que vocês fizeram naquele é O que você comigo? vai fazer com ele hoje, meu amigo? Fazer Ah, meu, a minha arte, né? Eu não sei fazer bem. Eu vou seduzir ele dentro do banheiro. Eu quero ver se ele é tudo isso mesmo. Se ele é esse machão mesmo que ele acha. Eu quero ver só qual que vai ser não, né? E eu vou trancar o banheiro então, vou ter o papel principal, vou ter que trancar o banheiro então, rapaziada, é isso. Porque ele <risos> sabe que já tá aí, tá lá no quarto dele. Não, eu tava lá no banheiro, né, rapaz? Mas você vai querer invadir se ele estiver me um diando Ah, mas eu fui muito louco, né? É um cavalo que não se rola, não vai bom, se enrolar e controlar a né? E lembrando, só que é o seguinte: a gente tem que esperar ele sair pra posicionar a câmera lá no do canto quando ele entrar. Entendeu? Não, mas, mas, mas aí não. eu chamo ele, meia louco, aí você é, já É, já vai, vamos fazer uma é isso melhor que ele entrar, eu que é. aí eu tranco o negócio, vixão. Rapaziada, vamos pro vídeo e é nóis. Então, gente, eu já tô aqui no banheiro, é, assim, eu vou falar que tem uma barata aqui no banheiro, ele vai entrar aqui, e aí o Caio vai trancar a porta, ele não vai ter como escapar. Ele já esconde a câmera, já tá tudo organizado, ele vai se esmascar. Ô, J, vem aqui rápido. Mano, quanto seu? Rapidão, velho, sem é maldade. Quanto seu? Mano, tem alguma barata aqui. Não, tem um homem, cê é louco. Mata aí para mim. Mano, eu gosto de mel aqui, mano. Nossa. Vai lá. Nossa. Eu sofri. Baratinha velha dessa, mano. Vem aí. Te deu voar, então. Oh, vem aqui. para quê? Eu acho que os não. Trancaram o outro porta Oxi. Ah, mano, de sacanagem, Sacanagem. Ah, <risos> oh, mano. O que foi que trancou aí? Calma, mas você tá com pressa no frio. Claro, é. Qual é? que é o problema? Tá muito quente aqui dentro. Mas... Tá, mas qual que é o problema de você ficar aqui comigo? Não, você lá, como calma, mas ficar... Tá calor nada. E E eu chuvei? Ah, mas tá quente aqui, eu... O boi na apertadinha. Eu... Não, nada a ver. não meu amor. Oxi. Vem cá, mas... vem abrir aqui. E esse Caramba, mas é isso, é louco, mano agora. Não tem problema nenhum de a gente ficar aqui não um Não, porque se tá louca mano, tipo, eu tô ah. agoniado, assim, eu, tipo, não gosto de ficar com gente em cima de mim, assim. Não é ficar, então, não mas eu nem que em cima de você, ainda. Ah, mas, nós dois aqui não dá bom, não, tipo assim. Mas por que não? Não, é porque, gente, tipo assim, eu tô desenvolvendo uma menina tal. Ah, mas não tem problema, pô? Não, tipo, sei lá, é complicado. Nossa, olha, a gente conta, eu fiz um bronze hoje escrevei. Não. Não, mas é. sério, eu posso te não, mostrar rapidinho. De... Aqui, ó. Deixa eu ver, não. Aqui no marquinho, eu nem Deixa eu ver. Não, ficou bom, não. né? Nossa, sério. E gostou? Não, não, é, tipo, não. Vou, vou, nem me mostrar esse negócio, eu busco a pista desse negócio aí. Ai, para de se ver esse também aqui, meu. Não, não. tipo assim. Eu achei que você mal malfim de mim. Ah, não tá, tava, não sei, tipo tava, tá, mas agora eu tô com você com outra pessoa, tá ligado? Tipo assim, ainda dia, tipo. Nossa. Aquele dia foi outra fita, entendeu? Mas é. O Caim, tipo, eu acho que o Caim quer que eu fique com você, não sei qual é as ideias. Ah, não tem nada a ver, poxa. Não, não, tipo assim, não. Não, não tem nada a ver, só. Vamos, não, tipo assim. Vamos aproveitar a oportunidade já aqui, né? Não, é tipo assim, eu vou ficar com o piso na consciência, sei lá. Mas tipo, você tipo. Não, eu tava querendo ficar com você, tá ligado? Mas é tipo então, assim. Mas... Aí eu, eu, tipo, assim, eu pessoa, aí eu, tipo, assim, que tô com você volta a pessoa. Aí eu vou trabalhar daqui a pouco, tô trocando ideia. Uhum. Aí tô com você aqui, tipo. Aí é. o KM me tranca aqui e fala pra mim, ela fica a consciência. Não tem nada a ver, que... não, não, tipo. Não. Aproveita a oportunidade. Não ela não, não vai bater duas vezes na sua porta, né? Não tem tem que aproveitar dá não, não, não. não dá. Não tá talvez Você, você tava tá assim, me tá. assim na cara larga, nós dois aqui no banheiro, local e tal. é louco, Melhor, tipo, a gente deixar pra, lá, sei lá, Não, já com. Tá. Não, sei lá. Ué. Você então, vai vamos vamos fazer fazer assim. tá tímido, tá vergonha? Né? Ah, tipo, sei lá, mas. Ué, tipo, tipo, tá você não vai de... Não, sou. Não, sou. sozinho sou desenrolado, tá? Mas só da eu tô. Não, você não tem mais interesse, se eu sou feio agora? Não, você gata, mas sei lá, não tá mais rolando um clima entre nós, tá ligado? Tipo assim... Não, é, mas eu faço rolar, velho não, não, mas é que tipo assim, comigo a ideia é certa, tá ligado? Porque tipo, eu passei a visão pra mim, eu tô suado, tu vai dar com mas ninguém Mas eu não preciso saber de nada Não, não, não Calma, relaxa é Vai dar, vai, não, tá não Fica entre nós Não, mas tipo assim, se eu fazer... Depois faz, a gente tava furindo, a a gente não ficou Não, mas é tipo assim, vai ficar na minha mente, eu vou ficar com a, a, a, a, a, a mente pesada, tá ligado? Tipo vai mesmo, assim, né? vai pesar, porque eu esqueci não vai dar ruim, não, porque tipo Vou ficar com a consciência e vou ser honesto, tá ligado? Porque mesmo a mesma vida com você não, se eu tô com você não, não. Aí tipo, você pode virar as costas e você vai poder confiar em mim, ah, mas entendeu? Mas agora eu tô trabalhando com outra pessoa, entendeu? Eu quero ser honesto, porque não se eu fazendo isso Você não vai pensar que eu sou honesto, entendeu? Aí vai dar ruim, entendeu? Não, mas eu que tô te incentivando, mas eu tem nada a ver Nossa, mas aí você me quebra as pernas desse jeito assim, né? Não, não, não quero não Ai, Você não. fala um negócio desse, aí não. não dá, mas a carne é, é fraca a carne é fraca, mas... Eu... Mas é que você é um gatinho, também. Tá? Não é uma gata. Tipo assim... Você uma... gostou do bronze? Gostou da marquinha? É que não deu pra ver direito, entendeu? Ah, tá. Então... <risos> bom! Tinha ver de novo. Tipo, dá uma olhada assim, mas... É. Não, eu tô... sei lá. É. É. Não. Agora é de trás. Assim? Fica bom, senão? Nossa senão. Não, tá, tá Tinha quieto. Eu tô... Não sei nem o que falar. Eu tô meio gelo já. Tá, tá deixando tímido, assim, graças a Deus. Não, de não. não, não você meu querido, é que tô é tímido agora. Não, tipo, aquele dia eu tava pra frente, pá, mas sei lá, mano, tipo, sei hum. lá, mano, tipo, você tá muito atacante. É, aí, quando a gente não, vai, vai pra... pra cima, você faz. Não, fazer vamos situação. fazer assim, ó, vamos devagar, vamos na transparência, é. entendeu, que um assim, a já deu pra você, todos vão no caminho. Ah, é devagar, você gosta devagar? É, você me faz, você me Quem não gosta, né? Mas tipo, não, tipo, vamos fazer assim, honestidade, entendeu? Tá, tipo, na transparência. Não, não, mas eu tô sendo transparente, tô querendo, entendeu? Então é isso. Tipo, mas esse é, é muito forte. Não, não, não sou eu que tipo. Sai, meu. Nossa, foi. o negócio tá louco, né? eu vou até sentar aqui, então a gente senta. Não, mas você tá deixando sentar. É que eu te abandono. Não, você tá tipo, mano, você tá fazendo tá minha cabeça. Lógico que tá a, a carne é fraca, você fica tipo atentando, atentando, vai dar tá ruim, tá ruim, isso aí vai Sim, dar ruim. Não, tô tentando ser honesto, tô tentando ser honesto. Você tá tentando vir o ar. Eu? Lógico. Lógico c... que não. Tá bom assim tá no foda daqui a pouco aí você não, me foge. Mas tem assim. Não. Sentar tá, assim só um pouquinho? Assim, no... é. Um cantinho aqui, ó. Sim, pode. Será que vira? Sim, pode. Ai, meu Deus do <risos> céu. <sabe. risos> É, eu tô vendo o que você quer não não cara não tipo você não não não o vamos lá no bagulho pai ah vamos lá no bagulho <laughs> ah, tá bem é? tá tá <laughs> tá ah, tá né? tipo, Calma aí, calma aí, vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos Tipo, vamos vamos irmão? vamos vamos vamos vamos aqui? Não, nada o que <laughs> Você acabou de falar pra mim que tinha encontrado no meu mas você já tá... Não, pai, você encontrou o Zé você não, não. Bom, não, você não. Não, não, não. Não, É bom o que eu de Razer, eu nem passo daquela rota, viado. Não, não, não. Não é essas ideias mesmo, irmão. Não ideias. Não, irmão, fica, não, fica aí. Não, tipo, irmão. ela vacilou comigo aquele dia lá, tipo, fiquei depois. Não, mas a ideia é certa, irmão. já tô. tô mano. O que você acha? Não Eu irmão. Não, Não, ah, yeah. Não, eu vou com a pesada. Quem vai falar? Quem vai falar? Mano, você quem vai é, eu não. falar não, não, não, não. É ah, não, não, não, deixa nós falar. falar é por favor, mano. Deixa ela falar um bagulho pra você, irmão, tá você é doidinho, irmão, Calma aí, ele tá pensando mano. mal. tá quente. Eu tô Calma eu dar uma de tá irmão. Vamos, deixa vamos, ela falar um bagulho pra você. Vamos transparência, manda Então, a transparência é uma só. Esse aqui virou uma troladinho a minha, minha Nossa, vingança... para, Não, não, Como que não... Vai, ah, ah, ah, é as coisas? Agora ah, o teste foi você. Câmara escondida. Ah, Para. Ah, para, ah, ah, Eu espero que não obedece. Eu não fico de Não, não minha vingança. Família, é minha vingança Você comprou com ele ainda? Claro, dá um salve aí, ela Vanessa, oh. lá que você tá no esqueminha? Fala, dá um salve pra mim. Fala aqui. Foi mal aí. Não, eu não deslizei, eu fiquei na mesma conduta. Oh, ela abriu as mãozinhas e Ele manteve não? Ah, não, deixa não. Deixa Então vamos ver, ver então, se é isso mesmo, rapaziada. esquece, esquece. <risos>